E galera, mas ficar canal está aqui com mais um vídeo hoje A gente vai fazer o script aqui E que eu ativei aqui? que eu ativei aqui? Uhum. Uhum. eu tive aqui? Ativa. Ativa! meu! Gente, eu alguma coisa que não não Tira isso daqui Não, desligar de novo, por favor Vamos aqui Primeira coisa Eu vou adicionar aqui Aqui Aqui, aqui. Aqui e aqui no start, gear. e eu não sei se ainda vou fazer. Eu tenho lá, mas aqui eu vou adicionar um script, o script eu vou adicionar aqui áudio story game. Usar aqui aumentar o som. <SILENCIO> Espera carregar, tá? <SILENCIO> Cadê o não Alex Tem que ativar o tem que destruir mais rápido. Tá ativado. Ativa! I looked through the painting and there was the Não, te terror não. aê <risos> Essa é o que eu vou adicionar. Deixa eu parar. E aqui ó, eu vou adicionar um script aqui dentro. Script. Vamos lá pro script. Mas minhas pessoas vão colocar assim. white. Ué. White? É. White. um, beleza adicionar na white? White. White. Ih, errei. Ah, não! Gente, eu tô louco da cabeça. Vai ser louco. Aí. White. Um. Por embaixo e vim pegar as cadeiras como você, não? Ai, meu Deus, eu esqueci que eu vou colocar! Ah, que daqui eu vou voltar, eu tô com Eu esqueci que era pra colocar, meu. Ih, deu ruim. Não. Sério. Script. Ponto parente é sol play dez a agora é sim agora tá aqui white White Kings iscripit parente pau pau. Ah e é. só não vamos ver se vai dar. Nossa eu estou muito bonitinho se vai dar. Ok. Aqui ele vai começar em um segundo e em 15 segundos ele vai, ele vai parar. Eu acho que é assim mesmo. Aqui. Ok, gente, eu acho que é assim. Eu acho que eu vou deixar o link do script na descrição. Ah, é! Eu consigo o um script, gente! Uhum. Nossa, eu aprendi. E gente, esse é o meu primeiro script que eu já fiz Viu? Deu, agora vou... Viu? Já deu, gente Não, meu É Poulonski. Não Fantasia sorry. Não Não! Não! <risos> Não! Não, nem fiz! <risos> Tem que ser um clima mais calmo Nesse áudio eu vou adicionar um outro script Script Pode parar já, tá? Agora eu vou ensinar o script para vocês. Aqui eu vou colocar white um e isso. Script ponto play pronto. E o script está errado, gente. Calma. Toma bagunça daqui colocar aqui não e yeah, pronto e aqui colocar script pronto pa parent igual play ah yeah, deu certo yeah. Quer dizer, já que é 15, eu vou colocar white, 16. White. White. 20. 20. S script. Parente. Pause. Pronto. Agora vamos ver se tá funcionando já. Adicionamos o script aqui. Eu acho que vocês não viram o script, mas eu, eu, fui, eu fui dizendo pra vocês. E aí... Aê. Só que, gente, eu vou consertar o script pra ele durar mais. Qual é esse som? É A vez de ele durar só até 20, eu vou, eu vou fazer ele durar até 26, pra ficar mais longo. E pronto, gente. Tá, já tá funcionando aí. E, gente, espero que de vocês desse vídeo. Foi uma loucura. Foi é uma loucura aprender com vocês aprendendo aqui comigo. Os... Como funciona realmente o script. Eu faço um vídeo de aula. Como, como funciona os scripts. Então, gente, espero que vocês gostaram do vídeo. Se es inscrevam no canal. 500 inscritos. Bora 600 inscritos. Bata essa meta. Pra gente conseguir. Então, gente, espero que vocês gostaram do vídeo. Tchau. Fui. Tá quase não, vez não parte 2.